Neymar e Mariana Rios trocam beijos em bar de São Paulo. Os dois teriam ficado juntos na última sexta dia 12 de novembro, durante a comemoração da vitória do Brasil contra a Colômbia, em um bar de São Paulo. Após rumores de que vive um relacionamento aberto com Bruna Biancardi, Neymar foi visto aos beijos com outra beldade a atriz global Mariana Rios. Os dois teriam ficado juntos na última sexta-feira, 12 e 11, após a vitória do Brasil contra a Colômbia, em comemoração realizada no bar Santo Cupido, em São Paulo. Entre as testemunhas do afer estavam a influencer Duda Reis e o ator João Guilherme, que também curtiram a noite como casal. No dia seguinte, Neymar enviou flores para a casa de Mariana Rios, um buquê gigante de rosas vermelhas. A atriz chegou a postar imagens em suas redes sociais mas sem dizer de quem tinha recebido o presente. O fim de semana do atacante no Brasil seguiu bem agitado. No sábado dia 13 de novembro, ele promoveu outra festa em sua mansão no bairro de Alphaville, com celulares confiscados na entrada, como de costume.